Hoje eu vou apresentar para vocês o Famicom AV, o segundo modelo do Famicom 8-bit Esse segundo modelo é mais caro que o original por ter saídas AV em vez das tradicionais RF E também é um tiquinho mais difícil de achar aqui no Japão Hoje eu vou dizer as diferenças entre os dois modelos Também vou falar do Top Loader, a versão ocidental desse console Vou falar também dos joysticks desse aparelho e por fim, fazer uma comparação do que tem de melhor entre os dois Famicoms. Então, vamos lá. O Famicom foi lançado aqui no Japão no dia 15 de julho de 1983. Chamado de modelo HVC-001. Aqui ó, HVC-001. HVC é abreviatura para Home Video Computer. No ocidente teve outro nome, NES ou NES que significa Nintendo Entertainment System e o Nintendinho como chamamos deu as caras nos Estados Unidos no dia 18 de outubro de 1985 aquele console icônico foi batizado de NES 001 a principal diferença entre o modelo japonês e o ocidental sem dúvida é o modo que o cartucho é colocado aliás o NES tem um modo singular de colocar as fitas não é mesmo que o torna único até hoje já o Famicom coloca os cartuchos bem similares aos modelos que utilizaram até a quinta geração de videogames Que é a última geração que usou cartuchos Outra diferença bem marcante é os modelos das fitas de NES e Famicom As fitas de NES são bem maiores, podendo ter artes mais vistosas Já as fitinhas de NES são menores e são vastamente coloridas Poucas fitas de NES saem do tradicional cinza mas claro que tinha cartuchos de outras cores A mais famosa talvez seja o Legend of Zelda, que era dourada Mas a grande maioria era cinza mesmo Também é uma diferença bem perceptível As fitas de NES tinham 72 pinos E as fitas de Famicom 60 pinos Essas diferenças tornavam os jogos incompatíveis entre os consoles Isso estou dizendo nativamente, sem nenhum adaptador Já o console que falaremos hoje é esse O Famicom AV que foi batizado de HVC-101, aqui ó, HVC-101, ele foi lançado no dia 1 de dezembro de 1993, portanto, Super Famicom e Super Nintendo já era uma realidade bem consolidada, mas então qual era a finalidade de ser lançado esse console? Exatamente melhorar a qualidade de saída de áudio e vídeo pelo cabo AV, já que o primeiro modelo só tinha saída RF. Para vocês que não viveram a época, o RF era encaixado na parte de trás da TV, na antena. E era esse aparelhinho aqui, ó. E o videogame, através desse aparelho, entrava numa frequência de algum canal da TV. No caso do Famicom, é o canal 1 um ou 2. Aqui, ó. Canal 1 um ou 2. Você selecionava por aqui, ó. A versão americana desse console ficou conhecida como Top Loader E curiosamente teve seu lançamento antecipado em relação ao Japão Mais precisamente um mês e meio antes No dia 15 de outubro de 1993 Mas logo de cara é possível ver uma diferença O modelo japonês logo abaixo do botão Power Tem dois Fs característicos Que significam Famicom Family E ao lado escrito Family Computer no modelo americano está escrito no mesmo local Nintendo Entertainment System. Agora vamos comparar o Famicom original com o Famicom AV. Olhando assim lado a lado, o modelo AV parece menor. A parte que encaixa as fitas tem uma, tem duas portinhas retráteis, ó. Dá para vocês verem aqui. Já o modelo original tem uma tampinha que você tem que levantar para encaixar as fitas. No modelo AV é um pouco um pouquinho mais difícil de encaixar o cartucho no modelo original é bem mais simples o botão de EJET só tá presente no modelo original no modelo AV você tem que dar uma forçadinha para tirar o cartucho os botões power e reset estão presente nos dois modelos na parte de trás o Famicom original tem a entrada RF o seletor de canal o seletor de TV ou videogame e a saída da fonte Já o modelo AV é mais simples Tendo só a saída componente e a saída da fonte O Famicom original tem controles embutidos E o controle 2 tem um microfone embutido que detecta a voz Para alguns poucos jogos O joystick é clássico Formato retangular Dois botões de ação, Select Start e o D-Pad Já no Famicom AV A entrada dos controles é a mesma de 7 pinos do NES 8-Bits o joystick se parece bastante com o Dog Bone do Super Nintendo. Olha só, colocando um do lado do outro. Ah, a funcionalidade do microfone não tem nesses controles. Mas é possível simular essa função apertando Select e para baixo no controle 2. Os dois modelos possuem uma entrada auxiliar que serve para colocar controles arcade, como esse. Ou acessórios como o Turbo File O primeiro Memory Card da história Vou encaixar eles aqui Esse acessório merece um vídeo próprio Para finalizar, o Famicom AV tem a base reta Diferente do Top Loader que tem a base mais côncava Isso foi feito exatamente para o Famicom AV ser totalmente compatível com o Disk System E por sorte, eu tenho aqui dois Disk Systems que dá para mostrar como é que fica bonito os dois encaixados no aparelho mas como sempre o vídeo não acaba por aqui eu quero saber de você você já conhecia o farm com a V? e o que achou dele me fala aí nos comentários eu sou o Isui. mais uma vez obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais